Oi, eu sou o Cup e eu estou aqui com Jojo e Gabi. A gente decidiu fazer hoje uma tag. E a tag que a gente decidiu fazer é a... Most likely to, em inglês, em português, é quem é mais provável. Como é que funciona essa tag? A gente vai fazer uma instatação e a gente vai perguntar quem é mais provável de fazer aquilo que a gente disse. A gente vai fazer um 3, 2, 1 e nós três vamos falar ao mesmo tempo o nome da pessoa, sabe? Eu, tipo, Aí a gente se compara... eu achar que eu também, eu falo Joana, né? É. Tá. E como é que vai funcionar aqui? Eu tenho aqui uma lista de 30 dessas perguntas aqui Porque eu sou preguiçoso demais pra pensar as minhas próprias E cada um vai ter uma vez de escolher uma Vocês querem falar alguma coisa? Ou vocês ficaram calados, Você tentou... Não, né? Não me queime. Quem é mais provável de estar sonolento? Gabriel é Eu falei antes de 3, <risos> 2, 1 Gabriel. Gabriel Eu também concordo eu Tô com mais som vai ter uma prenda pra pagar nesse jogo? A gente pode decidir. Se esse vídeo tiver 10 mil likes, o Nassana vai pagar uma prenda que vocês vão escolher como Uma prenda pesadíssima. Olha, eu sei disso que elas estão falando aí não. Eu não assumo. Quer dizer que você saiu como mais provável de estar subnolenta. Uma coisa sobre mim, sobre isso, é que eu não gosto de dormir. Eu gosto Eu não gosto... O, o, o, o negócio de dormir, mas eu não gosto porque eu sinto que eu tô perdendo tempo. É que eu sou tô... Mais ativa a noite. <risos> Quem é mais provável de seitar em pouco? 3, 2, 1... Joana! Ué! <risos> <risos> okay, tá bom, não precisamos <risos> falar mais sobre <risos> isso. Não foi o suficiente. Quem é mais provável de casar com a celebridade? 3, 2, 2 1... Um... Gabriel! Eu acho que você tá mais... Provável de estar no meio que tem alguém assim. Ai. O que isso quer dizer? Você vai ficar famosinho tudo? Eu gosto desses meus amigos porque eles acreditam muito em mim. Você pelo de... menos já conhece algumas pessoas, tem o um mínimo de fama, então. E eu falei, você, Pocadinho, eu imagino assim. Você num show de rock de um artista. Tudo bom, pessoal <risos> ousada. Ai, você acha Não é ousada. É tipo assim, se você quiser. Você consegue uh, chamar a atenção Meus amigos acreditam <risos> Quem é mais provável De ter uma grande quantidade de piercings? 3, 2, 1, 2, 1. Gabriela eu. e Cup E Cup? Sério? assim ah, é porque eu, não... eu sei que a Gabriela adora Pôr piercings, só que eu acho que Você não colocaria muitos Eu já tenho alguns, muitos né Tipo, eu tenho quatro é Eu colocaria mais alguns Eu, acho que seria eu só estou culpando para ter mais alguns que você que quer colocar, colocar qual? Eu quero colocar no septo, só que eu tô aberto a colocar na boca também e na orelha. Eu então, só quero colocar no orelha, talvez no nariz, mas só de pensar. Eu também considero a chuva bonitinha aqueles colores. Uhum. Só que eu não sei se eu colocaria ele. Também acho bonito aqui, só que eu acho que eu não colocaria em eu Colocaria na arinha, eu colocaria... Um... Uhum. Um... Um... Um... tem Um... Menos no umbito. Quem é mais Dar todo o seu dinheiro para caridade. 3, 3 2, 2, 1. Gabriela 2. e Cup. Sério? Todo, todo mundo aqui é... acha que é bonzinho, né? Tá bom. Na minha cabeça eu imaginei Gabriela, depois eu. Aí eu falei os dois. Porque eu acho que a Gabriela é mais, é mais provável. Apesar é. de que eu com certeza eu faria, só que tipo, falar e dar todo o dinheiro. Todo daria todo o dinheiro. É, então, a gente, isso seria as, exagero. uma assim, parte. Eu daria né? bastante. É. Quem é mais provável? de Ser a rainha do drama. 3, 3 2, 2, 1... 1. Caralho! <risos> Por quê? Então, você <risos> da, eu? Da onde vocês tiraram isso? Da minha infância. Da <risos> Ah, é porque você, às vezes, vê os problemas em coisas que eu acho que não precisavam ser problemas. Só isso. Tava esperando a nossa dramática agora falar, ai, não é assim. Você, a <risos> você acabou de provar o contexto. É, não talvez é assim. Talvez você já era. Você falou eu? Não, falei você. É, você mesmo. Você. Por que eu? Você sabe por quê? Eu vestida, tá tô, tô sendo atacada. Quem é mais provável de ser o primeiro a morrer num apocalipse zumbi? 3, 2, 1. Joana! Gabriela. Eu acho. Que eu. Com certeza. Assim, eu ia ficar escondida debaixo da cama pelo resto da minha vida. Eu ia morrer de fome ou ia abrir a porta. Por que você acha que isso é? Porque você fica nem e você é fraquinha ah, não, Eu não mas... sou fraquinha não só, só, Minhas pernas só são curtas é. E ia ser difícil correr Não tão bem, mas acho que ia pelo menos é. uns 3 dias pra morrer 3 dias só? Poxa, <risos> eu, tenho, eu sou mais otimista em relação a. E ninguém falou de você Porque a gente acredita que todos os jogos e filmes Que eles assistem <risos> ensinaram alguma coisa Eu também acredito nisso Por isso que eu não falei então, Tipo assim, primeira coisa que vocês fariam Ah meu Deus, você vê zumbi O pessoal tá gritando na rua, o que você faria? Saiu correndo. Pra onde? Sei lá! Por isso que eu acho que você morreu. Eu, eu iria, você iria atrás de minha família não tivesse comigo. É, eu, eu iria ir atrás da minha família também, primeiro. Eu ia correr em direção à minha família. Ia pegar um carro e fechar os vidros. E pegar alguma coisa pra me armar. Tipo, um pedaço de pau ou arma, ah, eu não entraria em carro não. Eu procurava uma casa, um apartamento e enchia de comida e ficava lá pro resto da minha vida. Até parece que alguém O que eu ia fazer? Eu ia primeiro procurar que poderia ser utilizado como arma na minha casa e colocar na arma mochila. Arma. Oh, porque é zumbi, gente. Minha arma e é colocar na mochila, eu não iria em carro. Eu tentaria trancar a minha casa assim e preservar o meu carro pra ninguém tentar pegar o meu carro mas eu também não ia entrar nele, eu ia tentar procurar ficar num lugar isolado, sabe? porque eu acho que tipo, quando acontece um apocalipse zumbi, todo mundo ia tentar pegar um carro e ir pra outro lugar as ruas iam ficar congestionadas é, eu bem. também não iria para pro supermercado porque todo mundo ia pro supermercado é. tentar comprar coisa então provavelmente o pessoal ia estar se matando lá não, então sim. eu ia procurar sobreviver os primeiros dias pra depois sair, procurar coisa, pegar sim. meu carro e sair Gabriel, ia estar tá <risos> correndo na rua, é. ia ser atropelada, não ia é. morrer nem pelo zumbi. Ai, eu tô morrendo de vontade com o meu ankarajé. Quem é mais provável de ir no momento errado? 3, 3 2, 1... Um, Gabriela! Canto. Eu já fiz muito isso, véi. Que momento errado você riu? Ai. Tanto. <risos> <Todos. risos> tipo, tinha um casal de amigos meus. E aí, um amigo falou da ex de um deles, do menino. E aí, a menina fechou a cara, deu uma resposta E aí, eles ficaram discutindo. Eu comecei a rir, velho. Mas aí, eu não conseguia me controlar. Eu tava muito engraçado. E, tipo, foi uma coisa que Só... todo mundo conseguiu. Assim, rindo da DR, sério. Eu tava rindo porque ele foi lá e falou da ex que a menina não gostava. Bem na frente. E ela virou cão assim. E aí eu não aguentei eu não, acho que eu, não, eu não acho que eu cairia numa risada, mas eu acho que eu, tipo, faria, um tipo, em algum momento bem inapropriado. Falaram pra eu jogar, eu nunca, mas não. eu nunca, ah, seria... é aquele tipo de jogo que eu sempre ganho e quando a Gabriela joga ela sempre... É, é verdade. É um bom é, só de fazer, que mas é com a, vídeo outras que eu, pessoas. É, com outras pessoas, porque é muita queimação pra mim, toda vez uhum. que eu jogo. E, e eu ganho, eu sempre ganho porque eu nunca fiz nada mesmo Alguém que me Quem é mais provável de chorar num filme triste? 3, 3 2, 1, 1. Jôna! eu? Sério, você chora? Eu choro muito eu que Foi mesmo, assim. você chorou em aquela <risos> série, né? Eu não chorei ainda. Eu chorei no The ah, Reasons. Reasons Why Eu chorei eu. acho que em 3, 4 episódios Nossa eu achei que quando eu vi você chorando, não achei que eu ia chorar, mas não chorei não, só fiquei impressionada. Não, eu choro é, toda vez que eu assisto Marley, eu choro. Ah, eu, eu também. Choro. Toda vez que eu assisto Marley, Ah, coloca eu cachorro choro. no meio e se a pessoa não, não pode chorar, é uma nada pessoa de cruel. De se você chora, não chora com um cachorro morrendo qualquer vez. É, você tem probleminhas. Psicólogo, eu recomendo. Você meu o livro? Não. Eu chorei lendo o livro. Eu chorei lendo o livro. Acho que foi o único livro que eu chorei lá. Dois. Quem é mais provável de esquecer aniversários? Três, dois... Cup! E você fala falar quem? Eu. Você também. Porque eu normalmente eu não. Eu falo eu porque eu esqueço mesmo. Agora, o seu eu não esqueço mais. Quer dizer, eu acho que eu te falei isso no seu último aniversário que todo seu aniversário eu esqueço, mas isso eu vou fazer questão de lembrar, vou até o que aconteceu nessas coisas. É. Então, quando eu esqueço o aniversário de uma pessoa várias vezes, eu faço questão de lembrar no próximo. Agora que eu percebi que tem satânica a sua camisa. Adorei. É. Nossa. É isso aí. Eu adorei que era, inclusive. E acho eu, patrocinio. Uh, Se é acho é é é eu. Gente, a minha chuva é próxima. Adoro as camisas o Tô Foi 20 reais. Pois é, o menor de tudo é isso. Eu falo eu porque eu. Não tenho a capacidade cognitiva de lembrar aniversários. Até hoje eu confundo o aniversário dos meus pais. Sério, eu... Os únicos aniversários que eu tenho certeza é o de Giovanni. E o de Sayonara, porque é um dia antes do de Giovanni. Giovanni é meu irmão. O seu, eu acho que eu sei. Qual é o meu? É 20 de... Ah, eu... não, no... não, é em junho. Junho. E a B, eu sei que é a ah, segunda. É 24, é 24. Eu não tenho a capacidade. Qual é o É. Não, Sayonara é só. Eu sim. lembro... <risos> eu acho <risos> que eu lembro de todo mundo. <risos> Mentira, B, <risos> eu não lembro o seu. Eu sei que é em janeiro. De Giovanni eu lembro. Dos meus pais. Das sei <risos> hey! irmãs. <risos> ah, eu não lembro nada de café, não. Sério, eu não lembro, eu não lembro de ninguém. Eu não consigo lembrar. Aí eu não sei. Eu realmente não sei. Eu não lembro. Inclusive, eu não julgo ninguém que quando esquece o meu aniversário eu sei como é não lembrar o aniversário <risos> das pessoas. Isso é eu desanotada. Eu não lembro. Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Eu não faço ideia de quando é esse aniversário. Tu eu foi não na minha casa no dia do meu aniversário. aniversário? Eu não lembro quando foi. <risos> é, eu lembro de comer o bolo né? <risos> Eu só fiquei sabendo porque, tipo, tava acontecendo, Giovanni tava falando. Ah, descaso, tava... Descaso, Gabi, você vai deixar isso. Não é descaso, eu não lembro, gente. Eu tô falando. Isso é que a gente se vê quase todos os dias. É, mas não é quase todos os dias. Você chega e fala... Oi, meu aniversário é dia tal, tal, tal. <risos> tá bom. <risos> Eu não sei exatamente decidir quem é que ganhou isso, não sei se tem um ganhador, eu acho que só tem vários derrotados. <risos> <risos> Realmente. <risos> a gente sabe que Gabriela morreria no apocalipse e e que eu não vou lembrar o aniversário de ninguém. Provavelmente. E que eu vou pedir. Eu não devia ter recebido o <risos> erro em Ai, ai. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Foi um pouco distraction diferente do que eu normalmente faço, mas eu sei que. Várias pessoas me pediram, então aqui está. Se você quiser mais vídeos desse tipo, você pode dizer aí nos comentários. Joana gosta de falar, fazer meta de likes, então vou deixar ela fazendo a meta de likes. 10 mil likes, e vai dançar... Um <risos> grande. é muito velha, bota é um Rebelde e abusada. Pronto. E atingir 10 likes Cup vai dançar Tatisaki que... É, belo de abusar, é belo de Olha, eu não garanto nada, viu Eu sou Cup e eu sou apenas Cup em todas as redes sociais Então pode me seguir lá no meu Twitter, no Instagram, Facebook São essas três, porque eu parei de usar Snapchat Porque ele não funciona no meu celular Mas eu uso bastante Instagram Então, até mais E tchau, tchau Eu tenho música Para o final deste vídeo Só que é a canetinha, assim. Ah. Eu gravei você falando sobre. Ah, mas é só cigarro elétrico, gente.